Fala Player! Will aqui, você está no canal Switch Games e hoje eu trago para vocês a gameplay de The Ghost of Tsushima, galera. Já estou selecionando aqui a dificuldade normal, experiência com fone de ouvido, e seleciono uma experiência aqui que eu olho aqui, ó, que isso que é legal. As experiências que foram bastante anunciadas né, durante o jogo. Durante os, os trailers ali, de, é, Padrão, Legendado, Inglês, Cinema Samurai e Modo Kurosawa. Eu vou colocar aqui na Legendado. Diálogos em Português Brasil com Legendas em Português Brasil. Bora lá! Vamos para a história, já começa com a história aí. Sushima Japão. É a primeira vez que eu tô jogando, tá, galera? Também, então... O Império Mongol está invadindo nossa casa. Eles são brutais. Implacáveis. Imbatíveis. Somos 80 samurais. Contra um exército. Lutando para impedir a invasão. Hoje, eu morro pelo meu povo. Deve haver milhares deles. Vamos encarar a morte e defender nosso lar. Tradição, coragem, honra. Nós somos feitos disso. Nós somos os guerreiros de Tsushima Nós somos samurais ah! Morte é da Vá desmoralizá-los Vamos lá, vai levar um cara só Vamos ver como é que vai acontecer Caraca, meu, é muito, velho Galera, tem um filme que eu gosto muito Que retrata muito essa questão né, Da honra samurai, que é o The Last Samurai O último samurai o protagonista, o protagonista é o Tom Cruise E é animal o filme Forasteiros? Animal Traga o seu melhor guerreiro pra me encarar Nada De Sou Harunobu Descendente do lendário Yoshinobu Adachi Nossa velho Ok Caraca Vocês se rendem! Covardes em honra não merecem piedade. Sem piedade! Esparar! Fora de Aí, sim. Caraca, minha! Parece nos 300 de Esparta. mesmo que custe a nossa. Vamos ver como que são os como comandos aqui. Um o L1 defende, o quadrado ataca. O X pula. Homem, temos que caçar o líder mongol. Todos! Com e o R... e o L3 corre. Mais mongóis imundos. Vamos acabar com ele. <speaks> <risos> <tos> <voice> <tos> <ríe> <tos> Técnica de combate até aqui é ok. Opa, desculpa. Fogo amigo. Ah, o gráfico, galera, tá legal, mas eu esperava um pouco mais, sendo bem sincero, né? Tudo bem que a gente tá no começo do jogo. E pelo fato de ser uma área, como chama, aqui não é mundo aberto né, aqui é uma área limitada. Eu esperava um pouquinho mais dos gráficos aqui hein, galera, de tudo que foi mostrado, mas bora lá. Depois eu vou fazer um, uma análise completa tá. muito sangue, hein? Só sobramos nós. Só existe um caminho. Achar o líder Mongol e matar ele aqui mesmo. Vou lutar do seu lado até o fim. Eu sei. Estou pronto, tio. Estamos nessa juntos. Cara, só sobrou dois. Só sobraram dois na realidade, né? Eu matando a língua portuguesa. Trezentos de Esparta aí, Tio. de Genghis, irmão. Você é um guerreiro. Posso ver isso. Treinou sua vida toda para isso e venceu batalhas que muitos diziam ser impossíveis, não? Mas enquanto afiava sua espada, sabe como me preparei para hoje? Eu aprendi. Eu sei sua língua, suas tradições, suas crenças, quais vilas tomar e quais queimar. Então eu pergunto outra vez, samurai, você se rende? Oh, o cara ainda tá sendo meio camarada, né? Tipo, foi meu f, meu foi meu filho da puta, mas agora ele não. O Beicinho não vai revolou que não vai não. O cara tem honra. O último sus suspiro do guerreiro Cara, eu gosto muito Dessa temática de samurai, né Estamos vivos Nenhuma arma, só suprimentos Alguém se esforçou pra me manter vivo Tenho que seguir andando Era tudo destruído, né? Os caras arregaçaram Mongóis. Cara, O Império Mongol, ele foi o um império... Alguém me salvou mais conseguiu, é, em área, é, é, fazer conquistas, né? Ele dominou praticamente a asa toda, galera. Eu li um pouco da história. Eles só começaram a realmente decair porque eles começaram a ter muita guerra entre si na sucessão de poder. Mas os caras eram imbatíveis. Entra aqui, ó. Já tem uns... Os... Os checkpoints aqui do que a gente tem que fazer bem claro. Alguém estava afiando a espada. Um guerreiro em armadura. A dublagem tá bem bacana, hein? Quebrada. Mas melhor que nada. Uh! Nossa, já Vai! E as feridas? Dá para correr? Acho que sim. Cadê a minha espada? Não tá aqui. Eu cuido disso. Por favor, se esconde. Esse não, não me supostamente. É o último exclusivo de PlayStation 4, galera. Eu tenho arroz. Por favor, pode levar. Bem na brecha da armadura. Siga quanto tempo eu dormi? O bastante para os mongóis tomarem metade da ilha. Jonathan, agora não Merda. se abaixa. Então, como estava? Falando galera, esse é o último exclusivo De Playstation 4 tá? Opa Galera Não podemos fazer nada por ela Mas posso salvar os outros O Lorde Shimura estava comigo no campo de batalha O editor? Esqueça ele Você é Jin Sakai? Sobrinho do Ditu? Preciso saber. Ele sobreviveu? Acho que sim. Os mongóis prenderam ele. Oh. Aonde o levaram? Ao leste, pela costa. Pro castelo Caneda. Devem estar com ele lá dentro, celebrando a vitória. Se eu os pegasse de surpresa... Você seria morto. Ou resgataria o Lorde Shimura e o ajudaria a levar os mongóis até o mar. Ele pode avisar o Shogun, pedir reforços. Não cuidei de você até se recuperar, para ver você jogando sua vida fora. Por que me salvou? Não podia deixar você morrer. Preciso de ajuda. Lorde Shimura pode ajudar a ele inteira. E ele é a única família que me restou. Vamos indo. Que tá matando geral. É um jogo que foi, demorou aí praticamente 3 anos para ser lançado. Quando ele foi anunciado na Vamos. na Game Friends Week, se não me engano foi na França. Que ele foi anunciado oficialmente, né, depois teve muito mais informações. É, no final do se ano, isso foi em novembro. Campos de batalha, você é uma ladra. Se preciso de algo, eu pego. Troquei ela por comida e remédios. O que? Relaxe, vamos achar o comprador <risos> e pegar a espada. <risos> ah, mudou, a câmera ficou um pouco mais distante. Não sei se vocês perceberam. É aqui. Temos um caminho longo à frente. Pegue todos os suprimentos que puder levar. Essa casa é de alguém alguém que não vai voltar. Sem suprimentos. É, eu acho que é só comida isso. Por aqui. O homem um com quem troquei a espada vive logo à frente. Toru. Merda. Os malditos acharam ele. Fique de guarda. Vou vasculhar a casa. Vão pagar. Deve estar aqui. eu sou o Jin Sakai sobrinho do grande Lorde Shimura e eu não sou um covarde seu inimigo não é páreo para você Mas Ainda lhe falta controle Estava praticando Com a arma do seu pai A espada do clã Sakai Ela salvou vidas E encerrou guerras Quem foi que fez isso? Ninguém. Ou ensiná-lo a se defender? Eu sei lutar. Para dominar sua espada, primeiro você deve controlar suas emoções. Eu consigo. Vamos ver o que tem praticado. É legal. Tente me acertar. Sim tio. Ataque rápido. Quadrado, ataque pesado. Pronto. O triângulo inseguro seguro para dar empunhalada. Tente me golpear. Ah. É sua vez de atacar, Jim. Se tivesse lutado assim, seu agressor não teria ferido você tão fácil. Não foi uma luta justa. Imagine que ele voltou para terminar o que começou. E pretende usar todos os golpes sujos que sabe. Como vai se defender? Ele é grande, mas sou mais rápido. Vou ficar longe. Esperar ele cansar. matou ele com um golpe. Ótimo. Um samurai deve sempre ter paciência e disciplina mesmo quando o oponente recorre a truques vou lembrar disso tio agora passe pela minha defesa mostre que Jin sakai é um guerreiro de muita coragem parte triângulo para romper a defesa e atordoar com um ataque pesado, o inimigo <risos> Um ataque pesado desequilibra o oponente depois de um golpe rápido. Um ataque pesado desequilibra o oponente depois de um golpe rápido. Chega! <risos> Eu me rendo. Hum. Você me deixou ganhar. Não mesmo. Se fosse uma espada de verdade, eu teria morrido. Sério? Jamais mentiria para você, Jim. Vamos trocar. Tente bloquear meus ataques. É bem legal. Eu não vou, vou... facilitar. Um cenário. Mantenha o seu bloqueio. Ah, ótimo. Bom trabalho. Que dor. Podemos parar um pouco? Ainda não acabou. Ache sua determinação em frente à dor. Ótimo. Essa é sua vida. Ah, tava achando estranho que não tava aparecendo na HUD já. Medidor da sua determinação. Use -a para se curar e usar outras habilidades especiais. Ganhe determinação matando inimigo, matando inimigos, aparando ataques ou usando outras habilidades avançadas. Oh. Hora de aprender a aparar. Espere eu tomar a iniciativa. Quando eu atacar, bloqueie meu ataque. Belo aparo. É como se fosse uma esquiva, né? Ah. Muito bom, tio. Está melhorando? Ficou sem ar? Eh? Vai ser preciso mais do que um menino para tirar meu fôlego. Agora... É... Vamos ver como se defende de uma lança. Esquive da minha lança e execute um contra-ataque. Ótimos reflexos. Evidou muito bem. Esquive excelente. Lembre-se, esquive depois contra-ataque. Belo contra-ataque. Viu? Não há arma. Nem guerreiro. Que você não possa superar. Obrigado pelos ensinamentos, tio. Ainda não acabamos. Jin Sakai. Vai me dar a honra de duelar com você? Não gostaria de machucar você. Você está tão confiante? Vamos tornar isso interessante. O primeiro a acertar cinco golpes, escolhe o jantar. Espero que goste de polvo. <risos> Golpeão oh. em cheio Deixa eu ganhar, vai Antes de comermos Tenho uma última pergunta Por gerações Nossas famílias viveram Sob um código me conte o que nos guia. Lealdade ao nosso Lorde, controle de nossas emoções e... Você sabe... Honra. Lutar com bravura e manter o legado do Kansakai Sakai. Essas são as palavras do seu pai. O que é honra para você? Acho que... proteger as pessoas. Aquelas que não podem se defender. Você é bondoso. Mas, primeiro, devemos mostrar que servimos ao nosso Lorde com coragem, integridade e autocontrole. Fala como se fosse fácil. Nunca é fácil, Jim. Sofro com isso todos os dias. Mas temos que dar o exemplo ao nosso povo. Sendo fiéis ao nosso código E a nós mesmos Esse é o significado de honra hum. Chegou no hora errado, hein, querido Mulher matador. Já? Oh, oh. Você achou sua espada? Onde encontra um cavalo? Os estábulos são aqui perto. Por aqui. Mais cavaleiros. A ilha está cheia deles. Cadê os estábulos? Atrás daquela casa em chamas. Me siga. Nos aproximamos, cortamos as gargantas e matamos sem fazer barulho. E sem honra. Não vou violar meu código. Olha isso. Dica: Aponte para melhorar seus ataques com a espada nos inimigos. Nossa. Mirino inimigo, brilhante e ataque. Não, ele é frio, né? Foi perto. Não podemos salvar a todos. Cansei de fugir. Agora sou capaz de ajudar. Troca. Mais guardas. Não deixe ninguém fugir. Ah. Obrigado, senhor. Disseram que todos os samurais morreram. Tem onde se esconder? Ouvi que o templo dourado é seguro. Vá, evite as estradas e proteja seu filho com sua vida. Arriscou sua vida por eles. Não podiam se defender. E eu não posso deixar mais gente morrer. Há outros que precisam de você. Meu irmão, os mongóis o pegaram. Por isso você me salvou. O Taka é a minha família. E o Lorde Shimura é a minha. Por favor, só quero o meu irmão de volta. Vou ajudar a achá-lo depois de salvar meu tio. Eu prometo. Eu vou com você. Os estábulos são logo à frente. Opa! tem alguma coisa aqui. É, eu tô... estou. Derrote, derrote. os mongóis nos estábulos. se tem alguma. alguma coisa para explorar aqui. Aparentemente não, Corajamos Vamos até os cavalos. Opa. São cavalos de samurai. Os poucos que não levamos para batalha. Sorte deles. E nossa, qual cavalo você quer? E ser aqui. Esse cavalo branco ou acompanhado durante toda a jornada. Ó, oh, bacana. Vou pegar o um branco da paz. Porque eu quero paz. Calma. Com é a sua um derramamento cara. de, de sangue. De um Nubu, confiança, Sora, Cell. <risos> Inei sombra. Vai se chamar. Inei, nascido da escuridão. Isso aí. Você escolheu Inei. Como nome do seu cavalo. Esse será o nome do seu companheiro durante toda a jornada. Nobu, um companheiro fiel. Vai ser Nobu. Companheiro. Engraçado que até agora não teve nenhuma tela de loading, loading, né? O castelo cedo. Estão com seu tio lá dentro. Os muros são altos demais. Quem sabe uma distração? Entrar escondido? Não, entramos no portão da frente. O Kotun incendiou o nosso melhor guerreiro, humilhou meu tio, pateou os guerreiros de Tsushima. Vou retribuir a gentileza dele. Repetindo os mesmos erros que fizeram seus amigos morrerem. Isso é o que os mongóis vão pensar. Mas dessa vez, eu ataco o primeiro. É, tá, boni, tá bonito aqui os.. O gráfico Esse cara ele é, ele é. Espere até eu acabar com eles. Ele entra pelo portão da frente mesmo. O cara não tá nem aí. Confrontos. Ao se aproximar do território inimigo, você pode desafiar seus oponentes para um confronto. Quando o inimigo se aproximar, segure e triângulo Assim ele, assim que ele atacar, solte para derrotar o Congoco mortal. Confronto. Eu vim pelo Lorde Shimura. Que o Garulheo nossa senhora. É, só em alguns momentos que você consegue É um banho de sangue isso aqui. Não parece surpresa O que é esse barulho? Não sei Os é mongóis dispararam na praia ah, O combate ele é bem fluido galera Eu gosto assim de combate mais Nossa senhora Preciso. Volte. Sozinha? Limpe o caminho. Quando eu achar o Lorde Shimura, teremos que fugir depressa. Vou preparar os cavalos. Ótimo. Se eu não voltar logo, vá para a floresta. achando que tava fácil. Nossa, calma galera, deixa eu levantar. Calma, calma. Calma, queridos. Vamos lá. Não é só bater, não. Espera aí, deixa eu ver se eu tenho mais. Oh, cara. fotografia que falaram que é bem legal a gente já quando chegar numa uma mais bacana a gente faz Ele tem algum item aqui porque um sofrimento. Seja misericordioso. Esquivadores, esquivando-se de flechas. Antes de, antes de disparar flechas os arqueiros mongóis avisam e sinalizam seus aliados para que eles se abaixem. A gente acha algum item aqui em cima. O jogo tá divertido, galera. Tem muita história por trás, é legal isso. Confronto. Me desafie! This is super. Good. Só cuidado, se o cara estiver tomando alguma coisa, fica esperto, porque ele é meio parceiro. Sou o Jin Sakai, sobrinho do Lorde Shimura. Vim para vingar sua honra. Tio! Seu tio! Me falou muito sobre você, Jin Sakai. Ele vai ver o sobrinho quebrado, humilhado, implorando para se juntar ao Império Mongol. Jin! Enfim, chegou sua hora, Lorde Sakai. Vai ser um boss, é bem cinematográfico. Né? Vem cá, master. seu tio está olhando. Tio. Nod sakai vou cortar sua garganta. Nossa, deu nem graça. Basta. Renda-se. Mostre ao seu tio, como é fácil trazer paz ao seu lar Salve a si mesmo Nossa senhora O cara morreu pela segunda vez Jovem mestre, chegou a hora. Já vou, Yuriko. A ilha inteira veio lamentar a morte do seu pai. Não pode mandar eles embora? Você precisa encarar eles, Jin. Agora você é o mestre do clã Sakai. Sim. Não está sozinho, Jin. Seu pai é o vento nas suas costas. Sua mãe. Os pássaros nas árvores. E meu tio? Ele vai dizer na pira do seu pai. Obrigado, Yuriko. Melhor moleque ainda. Se precisar de orientação, o clã Haddad vai ajudar. Seu pai protegia o povo acima de tudo. Um verdadeiro samurai. Não pude salvá-lo. Foi um covarde Jin Você é um samurai Ele morreu Por minha causa Seu pai morreu lutando para salvar o único filho Ele morreu como um guerreiro Agora você Carregará o legado dele de seu pai reside nesta lamina Ele sempre estará com você era meu pupilo. Hoje, diga a Deus ao seu pai. A física das roupas tá bem legal, né? Vou oh, salvar ele. Teve alguma coisa sobrenatural aí. Siga o vento. as pegadinhas na areia Falaram muito né, desse aqui, desses elementos é, Não vai ter o, o, o mapinha do GTA para você se localizar ali na no, Nesse Japão aqui de 1274 Então você vai ter que estar atento aos, aos elementos da natureza Pra poder Que vai te dar dicas sobre algumas coisas ah, que você pode encontrar Ali, ó Yonah Yonah Jim, o que houve? Achei o Lorde Shimura Eu podia salvá-lo Mas o Kahn estava lá Decepcionei meu tio pelo menos você está bem. Jurei dar a vida por esta ilha. Mas os mongóis roubaram nosso lar. Mataram os samurais. Você se esqueceu de como é lutar com alguém mais forte. Se sentir fraco. Quando você tem que encarar a morte de frente... Vale qualquer coisa para sobreviver. O Kahn planeja guerrear contra os samurais. Vai antecipar nossos movimentos. A menos que a gente o surpreenda. Vamos salvar o Lorde Shimura. E retomar nosso lar. Não sem ajuda. São eles. Os cães de ataque do campo. São demais para nós. Se esconda na grama. Eu vou começar o modo de stealth. Ele estar atrás de você. Ou o vento no para. Os malditos espantaram os cavalos. São cavalos de samurai, treinados para voltar para seus mestres. Oh. <risos> Belo truque. Devem estar atrás de você. Vamos nos separar. Eu os atraio enquanto você foge. Não vou deixar você até que a gente salve o meu irmão. Antes, preciso de mais aliados. Guerreiros treinados. Como o sensei Ishikawa e a senhora Masako Adachi. Eles podem ajudar. Meu irmão pode ajudar também. Depois que o salvarmos, terá o melhor ferreiro da ilha ao seu dispor. Ele fará o que você precisar para salvar seu tio. Algo para escalar o castelo? O que você imaginar, Otaka faz. Onde ele está preso? Ele foi pego perto de Kit. Vá até lá e se informe. Eu encontro você. Taka não vai durar numa cela mongol. Yuna, vamos salvar seu irmão. Ah, agora sim. E seu tio? Galera, o jogo tá muito bacana. Muito bacana mesmo. Devo trazer mais gameplay do jogo no canal. É, você vê que tem uma história muito forte por trás, alguns elementos bacanas Como a gente tá vendo aqui Trilha sonora sensacional, os gráficos de fato eu esperava um pouco mais, porque... Do que foi apresentado, mas... O que importa é a diversão de fato, né? E depois de jogar The Last of Us também, cara, sobe demais a régua, né? Pra todo quanto é jogo Vamos ver só que esse campo aqui de, de flores, é realmente cara, tá legal, tá bonito. E aqui começa, ó, o Ghost of Tsushima. Ato 1, resgate o Lord Shimura. Salvando, cara, o jogo praticamente sem load nenhum. Explorando Tsushima. Pressiona opções para ver o mapa. Explore Tsushima para conhecer, para conhecer lugares. Isso é um conto. legal bacana e aí são algumas jornadas né que vocês que você vai fazer aí acredito que você vai ter você vai melhorando as habilidades do personagem ó. bacana samurai destruído conforme sua lenda se expandir você aprenderá novas técnicas poderosas bem legal Over Vou ver mapa. Vamos colocar aqui. Eu quero mostrar o modo fotografia. O código do guerreiro. Siga o vento. Guia para chegar até o objetivo rastreado. Deslize para cima. Para ele. Ah, você desliza aqui. O Touch ele mostra o lado que você tem que Cara, sensacional. Os caras conseguiram ter uma ideia aqui bacana para para fazer que você tenha uma imersão no jogo né sem o costume que a gente tem aí de só jogar com, com os mapas né bem legal deixa eu ver o modo foto aqui posição da câmera um instante no tempo Cara, bem legal, hein. Você escuta até a música de fundo aí. Pra baixo, pra cima. As faixas. Aqui não tem máscara ainda. Deixa eu achar um legal aqui para gente, nuvem, direção do vento Olha que bacana é isso Você Escolhe a direção do vento Velocidade Vocês estão vendo até o som aí, né? De fundo, mostrando um pouco Não, não, ô cavalo, desculpa Não, vem cá <risos> Caramba, do. É o costume de GTA, né, de você apertar o o triângulo para entrar no... no veículo. Bom, aqui a gente já consegue ter uma uma ideia. Vou tirar essa foto aqui para colocar na thumbnail do vídeo. Uh, ocultar exibições Bacana O que eu faço para tirar a foto Captura com movimento eu Só preciso saber como que eu Exibis, exibir opções quero saber como que eu tiro a foto agora né Até as cores galera isso muda bastante bacana. Agora como que a gente tira a foto, né, cara? Bem legal. Galera, é isso aqui, ó. Acredito que foi bem bacana deu para explorar bastante aí um pouco da história, um pouco da jogabilidade, dos gráficos, um pouco sobre o jogo aí e, galera, eu fiquei muito impressionado, esperava um pouco mais sobre o gráfico em si, eu não tô jogando, tô jogando no PlayStation 4 Pro, mas a história, a ambientação, né, os detalhes de todo o resto, sem dúvida alguma, é muito, muito, muito legal. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Mais uma vez, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e dar um like pra gente aí, beleza? Então fiquem com Deus, valeu e fui.